eu comecei aqui repartindo no meio e eu deixei uma franja que é opcional já no começo do vídeo eu vou pedir desculpas pelo barulho, mas meu vizinho está fazendo reforma na casa em um dos lados você vai começar puxando uma mecha lá da risca até onde eu peguei tem quatro dedos você pode puxar um pouco mais aqui embaixo se desejar vou repartir em duas partes e começar uma espinha de peixe passei passei a espinha de peixe tem vários vídeos aqui no canal a parte de cima eu vou embutir parte de baixo eu vou só passar a de cima eu vou passar e embutir não são mechas grossas e novamente a parte de baixo só passar eu vou fazer isso até chegar lá do outro lado e eu vou levar essa trança reta aqui vou tentar o mais reto possível não vou descer na diagonal uma diagonal muito forte tá ela naturalmente ela vem fazendo uma diagonal mas procure manter aqui em cima Eu puxei a mecha nessa altura. Então eu vou medir mais ou menos a última mecha na mesma altura para ficar uma coisa mais uniforme, mais simétrica, OK? Aqui eu já acabei, ó, eu, eu peguei na mesma altura que lá do outro lado e embuti a última mecha. Então agora eu vou só completar essa trança espinha de peixe até o final do cabelo. não passo o elástico de silicone. Terminei a trança, eu vou reservar. Eu só reservei porque eu vou puxar as mechas aqui a os gominhos da trança a espinha de peixe, deixar ela mais folgadona. Vamos dar os beliscões. Famosos beliscões aqui em cima só na parte de baixo. Você vai e volta, beliscando um pouquinho de cada vez. Não puxa tudo de uma vez só, que se uma delas vier muito fora, você vai ter que puxar todas as outras ou desmanchar essa trança e começar tudo de novo. Então, é melhor que você puxe várias vezes para chegar na altura que você quer e não ficar uma argola maior do que a outra. Essa parte da trança, eu vou puxar dos dois lados. Então, eu vou beliscar do, de cima e de baixo, da esquerda e da direita. E enquanto eu belisco tudo aqui, eu vou mandar beijo. O primeiro beijo vai pra Geilza Lima, minha amiga do Rio de Janeiro. Como é que vai você, lindona? Ela tem um salão, o Gema Deixas, aí no Rio, e eu tô colocando o penteado dela, a foto que ela me mandou, e também o um Instagram para vocês seguirem. O outro beijo vai pra Nailane Mendes. A Nailane é de Teresina, no Piauí, e ela pediu para eu colocar o Instagram dela aqui, que ela quer um monte de seguidores. Nailane, muito obrigada por participar, e um beijo grande! Se você também quer participar da Hora do Beijo, deixe o seu nome aqui nos comentários, junto com a cidade que você mora. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora sim, eu vou passar o elástico. Eu vou pegar esta trança e vou levantar toda lá para cima. Vou limpar os fiozinhos, penteio toda essa parte que sobrou. Trago para trás num rabo de cavalo bem baixinho. Trago de novo a minha trança aqui atrás. E agora eu vou envolver este rabo de cavalo nessa trança que sobrou aqui. Não vou enrolar tudo assim, enrolado, enrolado, tá? Senão eu perco a trança aqui. Você coloca só a parte na frente e, a, e já prende aqui atrás. Vou prender com um grampinho e como vai ficar frouxo aqui, ó, você pega um grampinho aberto, essas ramonas, ou grampo de marcação, grampo inhu. Minha avó chamava de ramona. Isso aqui não é novo não, viu gente? Isso aqui é mais velho que andar pra frente. Sobrou aqui, ó, a parte do elástico, você já pode tirar e pentear junto com o rabo de cavalo. O rabo de cavalo é opcional, você cachear ou não. Eu vou fazer umas ondulações. E na franja também. E temos aqui mais uma trancinha, dessa vez no rabo de cavalo. Fica super show de bola. Gente, agradeço muito vocês assistirem. Não se esqueçam, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijão e até a próxima.